Eu sou Tomás Oliveira, aqui na Embratel eu tenho responsabilidade por alianças estratégicas. Mari Rachid, sou diretor executivo de soluções digitais aqui. Nós na Embratel nos posicionamos como habilitador digital. É extremamente importante entender as dores, as prioridades, a maturidade e o nível de transformação desses clientes. E para isso é super importante nosso, o nosso atendimento ao cliente, estar junto ao cliente, dar o melhor atendimento possível. E aí nós voltamos para casa e fazemos composições, por exemplo, com agentes que é estratégico, onde a gente traz um impacto super positivo, principalmente na experiência do nosso cliente. E a gente precisa atender todos de maneira igual, né? uniforme. Então, para nós foi uma transformação muito grande. Nós, no sentido de levar inovação para os nossos clientes, que é o que a Gênesis tem de melhor, o que nós em Bratel temos de melhor, né? e conjuntamente levarmos ao mercado algo diferenciado, é algo que nós temos praticado nos últimos dois, três anos com a Gênesis e eu tenho certeza absoluta que vai perdurar para os próximos 20 anos. Agora, tem muito mais que nós podemos fazer conjuntamente. E diversos clientes ainda estão na multicanalidade, não chegaram na omnicanalidade. Então, essa é uma grande oportunidade. Uma outra é, os clientes que já têm a solução Gênesis, omnicanalidade embutido, eu acho que nós podemos ainda dar um salto de produtividade com analites, com RPA, com inteligência artificial, tornar essa empresa mais competitiva, mais ágil e melhorar a experiência dos nossos clientes cada vez mais. A Gênesis nos apoiou nessa, nessa estratégia, me apoiou pessoalmente, porque eu era um dos que estava lutando por essa mudança de concepção, então a gente fez esse movimento, deu super certo com a Gênesis e isso impulsionou toda a nossa estratégia. E aí cabe essa parceria estratégica em Bratel, junto com Gênesis, analisando essas tendências e eu acho que a gente consegue explorar muito a cognitividade humana junto com a cognitividade artificial nesse mundo cada vez mais conectado. 5G, IoT, Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, tudo isso misturado, transformando a experiência dos nossos clientes.